Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, sou o Sr. Tietchan. Tô aqui no Tank. Cara, servidor muito da hora, da versão 5.9. Várias coisas. Eu tô na conta do top 2 aqui do servidor. Passar as melhores distâncias aqui do servidor. Mas antes, calma um pouquinho, segura a emoção e deixa aquele likezão aqui que é para ajudar já, né? E eu tava falando um negócio aqui porque tá quer ver? Tinha uma galera online aí tretando aqui, pensando que era o dono dessa conta. Essa, o dono dessa conta aqui é treteiro. Mas enfim, mano. Tem duas instâncias que eu vou testar, fantasma e Resonha, a speed internal, aí ah, acho que é infernal ou é internal? infernal, é infernal, beleza, vamos começar por ela, só privar o petzinho aqui, ó, elétrica e mágica, o pirulito, né, o atributo, itens muito forte, lembrando bem que essa instância aqui, ela é uma instância bem difícil de passar, mas nada que seja improvável. Tanto os free como os, as pessoas que gastam, conseguem passar. No caso, eu tô numa conta QV que é VIP. Quem não sabe como que é os VIP aqui, os VIP é basicamente assim. Bem bonitinho, bem diferenciado. E vamos que vamos. Vamos lá nessa instância. Essa instância aqui, galera, na moral, o servidor tá muito da hora. Depende só de você vir jogar. O servidor tá quer ver é legalzinho. Tem boot de PVP. Mano, tem várias coisinhas que a gente tá adicionando. Fusão, tem uns itens lá da hora. Tem muita missão pra você fazer. E cada vez mais o servidor tá crescendo. E vamos que vamos, né? Beleza? Vamos voltar com o que eu aqui, aqui. Não sei se vocês gostam de, dos efeitos da arma, mas vou deixar aí. Essa Speed Infernal ela é bem forte, como eu disse pra vocês. É muito forte mesmo. Então tem de ir com calma pra poder passar ela aqui. Não vai ser sempre que vocês vão conseguir passar. Mas se você juntar quatro amigos é, amigo e vir jogar, e as 4 contas tiver forte, garanto que passa. Eu vou abaixar a vida dela. Hoje ela vai estar com a vida assim, mas a partir do próximo vídeo vocês vão ver aí. E eu tô com o objetivo aqui de cumprir que ver com vocês. Vou criar uma continha do zero aqui nesse servidor. Vou começar a upar ela que ver do zero até, até ela tiver forte, mano. Hall totalmente free, porque muita gente é, fez esse desafio para mim. Quero ver quanto tempo que eu vou demorar para deixar uma conta do free ao, é, querendo ou não, ao hall, do free ao hall. Vai ser que ver o título desses vídeos. Então acompanha que vai estar tá bem da hora. Eu acho que vocês vão curtir muito, viu, galera? Se dá uma perfurante aqui, mano sucesso total a gente já pá, passa de fase mas eu acho que não vai vai ser o nesse vídeo a gente não vai conseguir próximo vídeo eu acho que já dá para passar mas vocês já vão ter uma noção das novas instâncias que estão aqui no servidor e o servidor não para cara só tá trazendo atualização ó pra vocês verem muita missão aqui ó quero até mostrar para vocês para vocês verem que a gente não tá de zoeira mano ó muita missão mesmo ó você descer aqui você vai ver ó, ó olha a quantidade de missão missão a longo prazo quantidade Tarefa diária e por aí vai. Agora vamos no Fantasminha. Fantasminha risonho é uma instância bem da hora, cara. Curti. Eu que fiz o nome, fiz tudo. Mano, espero que vocês gostem. Vem jogar. O servidor tá bem da horinha, viu, cara? Esse Fantasma, eu tenho de que ver. É tudo... É fase de teste, beleza, galera? É igual. O servidor agora quer ver... só tá quer ver esse player quer ver... Podendo entrar. Mas caso você... Aí, ó. Já deu perfurante. Já arrancou uns 10% da vida dele. Mas enfim, vamos lá. Você ataca umas... Acho que umas 4, 5 vezes na frente. Então, dá pra vocês passar de boa. Já foi 85%, né? Não, já foi 15%. Ficou 85%. O fantasma tá bem forte. Também vou remunerar hum a vida dele, né? Enfim. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. O link do servidor tá na descrição. Um beijo, jogar, por favor. Que é a conta do top 2 do servidor. Tem nada um aqui. <risos> e aqui tá à vontade de itens de 2 dias, 3 dias. E tem essa quantidade de cupom. Lembrando bem a recarga, que ver? Tá na promoção, vou colocar 20% de desconto nessa recarga aí de novo. Então aproveita, cara. É o um momento de você fazer recarga. E basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Um abraço do senhor Tietchan e mano. Chama seus amigos, convida a avó, a avó, gato, tipo, cara, bem jogar no servidor. Porque tá bem da hora, fechou? E é nóis. Até o próximo vídeo.